Gabriel Jordan, tolbo a né? de e. Primeiro de tudo, me perdoem por eu estar com essa boquinha de pressão baixa e esse cílio aqui branco, mas é por um bom motivo. Hoje eu vou fazer uma resenha de um produto que eu tava muito, muito, muito ansioso pra testar. Provavelmente você já sabe que a Bruna Tavares lançou a BT Sunflower, que é essa paletinha aqui. Mas caso não saiba, a Bruna Tavares é uma blogueira OD das antigas, que hoje em dia tem a própria linha de maquiagem. E no vídeo de hoje eu vou testar essa paletinha dela aqui, que é a edição limitada. Tá todo mundo doido atrás dessa paleta Então eu já decidi trazer logo aqui pro canal Pra te contar se essa paleta realmente é boa Ou se ela não vale nada Então se você já gostou do vídeo de hoje Já dá um like E se você é novo por aqui Já se inscreve e ativa o sininho Pra não perder nenhuma publicação nova E claro, continue assistindo Então, gente, na verdade, a Bruna Tavares lançou uma coleção de maquiagens inspiradas em girassóis. Mas como eu ainda não tô na pior list dela, né? Nem sei se algum dia eu vou entrar também. Mas enfim, né? Eu comprei a paletinha e trouxe aqui no canal pra testar pra vocês. Enfim, antes de começar, eu vou mostrar de pertinho a embalagem pra vocês. Essa aqui é a embalagem da BT Sunflower Palette. Aqui no verso tem mais algumas informações sobre ela. Se vocês prestarem atenção, aqui já tem os tons e os nomes das sombras que se encontram dentro da caixinha. De mais informações importantes, o que eu posso dizer pra vocês é que esse produto é cruelty free. Isso tá impresso aqui no rótulo e tem o selinho da pizza. No entanto, não sei informar pra vocês se esse produto aqui é vegan. Vou abrir aqui a embalagem pra vocês. Uh, olha, essa aqui é a paleta por dentro. Ela tem um layout bem parecido com... Com o da caixa De antemão eu já digo que eu gostaria de ver essas cores Aqui atrás, mas talvez ela optou Por não deixar pra ficar uma estética Na caixa e tal, enfim Como eu já falei, é edição limitada Falando do preço Essa paletinha aqui tá à venda na Sephora Por 99,90, Mas na minha cidade eu paguei exatos R$ reais. E como essa paleta custa 99 reais E vem com 9 tons É como se cada sombra viesse por 11 reais. Olha, vem escrito logo Bruna Tavares aqui em cima, tem todos os detalhes dos girassóis por dentro da embalagem. Achei muito bem pensado isso da parte da Bruna de ter colocado o tom marrom justamente em volta de um girassol aqui. Enfim, é uma paleta muito bonita. Aqui atrás está dizendo a paleta BT Sunflower carrega nove tons de sombra em sintonia com a beleza do girassol. Na paleta você encontra tons opacos quentes com textura macia e fácil de esfumar e tons cintilantes com brilho e de fácil pigmentação. Esses aqui são os swatches das cores. Vocês já estou acostumados com os meus swatches todos Eu faço assim os swatches, quando eu viro pra câmera fica assim Mas enfim, tô com a minha colinha aqui dos nomes das sombras Então eu vou ler pra vocês Essa aqui é a luz, a semente, sorte, girassol, solar, energia, terra, vida e natureza As sombras são bem macias, fizeram os swatches belíssimos E vamos passar já pro teste do olho eu vou vir primeiramente com o tom semente, bem clarinho só pra começar Esse primeiro tomzinho aqui eu acho que não vai dar diferença nenhuma no meu tom de pele Porque é quase, quase, quase da mesma cor Beleza, no mesmo pincel eu já vou vir no tom... meu nome mesmo? <risos> no tom energia, vou pegar aqui e tirar um pouquinho o excesso E ir depositando e já dando uma espalhadinha, sabe? Vou vir com um pincelzinho para esfumar menor, esse aqui é o W905 da One na mesma corzinha ainda, na né? energia, só para concentrar ela mais. Vou vir agora com um pincel daílus número 18 no tom natureza, vou depositando num formato aqui que aprofunde o canto externo do meu olho. E voltando do pincel anterior, eu vou esfumar isso aqui tudo E criar uma transição mais bonita do que isso aqui Beleza, com outro pincel da Inus 18 Vou vir aqui no tom terra Toda hora eu tô olhando pra baixo porque eu tô lendo os nomes aqui da embalagem, tá gente? E vou criando uma transição ao lado desse marrom aqui, mais escuro Vou voltar no tom semente e vou colocar um pouquinho dele no um cantinho interno do olho. Olha, não esperava que fosse pigmentar assim, não, viu? Essa semente, eu amei. Tô em dúvida de qual desses dois tons vir para iluminar a sobrancelha. Normalmente eu viria com esse aqui, porque ele é mais amarelado. Eu tava com medo desse sorte aqui iluminar muito branco, mas vamos deixar na sorte mesmo. Na verdade, eu tô falando ao contrário, gente. Esse aqui é o Luz e esse aqui é o Sorte. Gente, vocês estão vendo o bem que deu? Essa aqui é a cor Luz. Nossa, isso aqui, sinceramente, a Bruna tem que transformar isso aqui em um pen grandão e fazer um iluminador dessa cor. Vou vir com a mesma sombrinha aqui no cantinho interno. Da luz, a gente vai vir nessa sorte aqui Fazendo uma transição em cima do tom semente Que a gente já tinha usado antes E pra finalizar a porção superior dos olhos Só pra fazer graça mesmo Eu vou vir nessa sombrinha aqui chamada solar E fazer uma transição aqui nesse cantinho Vou vir num pincel pequenininho E no tom soft eu vou fazer uma ligação aqui no pontinho de luz com o esfumado inferior que a gente já fez Bom, com a paleta da Bruna, o que eu fiz foi isso Eu vou cortar o vídeo quando eu tiver com os olhos prontos Porque agora eu vou usar outros produtos Mas nenhuma sombra Vou usar só tipo lápis, máscara pra cílios, essas coisas E aí eu volto com as minhas conclusões finais pra paleta Bom, gente, voltei, passei um lápis preto na linha d'água E apliquei uma máscara de cílios Conclusões sobre a BT Sunflower. flower As sombras que eu usei foram a luz, a sorte, a solar A natureza, a terra e eu usei também a semente E a energia. As únicas sombras que eu não usei foram a vida e acredito eu que é a girassol, que basicamente é o ponto inteiro da paleta mas enfim, todas as sombras que eu usei pigmentaram muito bem. Elas são um pouquinho bagunceiras eu não sei se vocês vão conseguir ver alguns farelinhos que ainda tem na paleta, sabe? Ou seja, ela é uma paleta que esfarela, mas como eu falei pra vocês esfarelar não significa necessariamente que é uma coisa ruim, apesar de incomodar. Porque quando uma sombra esfarela é quando ela é pigmentada demais ou é quando ela é fácil de espalhar No caso, eu achei as duas coisas A paleta é bem pigmentada E ela espalhou muito fácil Eu acho que esse foi um dos looks de maquiagem Mais rápidos que eu já criei aqui no canal Vocês sabem que a minha esquemática de cores Pra maquiagem favorita É uma make coloridona e tal Mas a é que tá em segundo lugar Nos meus favoritos são justamente makes terrosos Que puxam pro quente Então eu acho que uma paleta puxando pra o amarelo E pra alguns sons quentes e tal Até mesmo os neutros, sabe? Quase não tem tom frio nessa paleta. Particularmente eu me agrado. Além do que a paleta é cruelty free, ou seja já ganhou um ponto enorme pra mim e tenho certeza que pra muita gente que tá aí em casa assistindo também, eu gostei demais da esquemática de cores a paleta é linda eu sinceramente amei essa embalagem o encarte tá um amorzinho mas pra muita gente nada disso importa, só o produto importa e eu também aprovo o produto eu aprovo as sombras que eu usei só não usei dois tons na paleta inteira eu usei sete cores aqui. Gente! Gente, não tenho nem o que falar, vocês viram que eu fiquei chocada na hora que eu fui iluminar a sobrancelha e as luzes do meu estúdio bateram na sombra. Eu tô muito feliz com o que eu comprei. Eu acho que R$99 é um preço até ok pra um produto que é edição limitada. Não vai ficar a vida inteira na linha Bruna Tavares. Nem as paletas e nem os batons que fazem parte do negócio dos batons é eu realmente não encontrei aqui na necessidade pra vender em nenhuma loja de make, por isso que eu não trouxe aqui pro vídeo. Mas enfim, em maiores conclusões, a paleta Bruna Tavares tá sim aprovada na minha opinião. Na a única crítica mesmo que eu tenho É só aquela parada lá que pessoalmente Eu gosto de que quando os nomes Vêm na paleta e venham Dentro da paleta embaixo da sombra Sabe, não Você tem que ficar girando atrás tá, Pra ler o nome da sombra Mas no mais é isso, mais uma vez A paleta tá aprovada e eu amei O look que eu criei usando ela hoje Mas é isso! Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu já tava ansioso Pra trazer a BT Sunflower aqui no canal Porque eu fiquei muito animado quando a Bruna lançou essa coleção. Inclusive, se você já testou ou se você quer essa paleta, comenta aí embaixo me diz quais são as suas cores favoritas, quais looks que você já criou não esquece por favor de deixar um like aí embaixo porque isso ajuda muito o desempenho do meu vídeo e o principal é que se você é novo por aqui não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho de notificações eu posto aqui duas vezes na semana mas enquanto eu não tô aqui no youtube eu tô lá no instagram e no twitter ambos em arroba no instagram eu dou muita dica de maquiagem eu posto muita ideia de look então não deixe de me seguir vai lá em arroba e claro Compartilhe esse vídeo e o canal, enfim Tem muitos mais vídeos de maquiagem aqui Assistam, no final do vídeo vai ter mais sugestões E no mais, eu acho que a gente já tá chegando no fim Eu sou Gabriel Jordan E esse foi o vídeo de hoje Sim!